Olá meus amigos e minhas amigas, para quem está abrindo esse canal pela primeira vez Eu sou José Maria Lima, tenho um canal de construção e também tenho esse canal Rob do Zé Por quê? Rob do Zé para mostrar o dia a dia Estou aqui no Agreste Pernambucano, a 120 km de Recife E eu vim fazer um trabalho em um, em um tanque de pedra Porque não estava sustentando água, a gente veio fazer uma impermeabilização Fizemos bastante vídeo desse trabalho. E aqui eu aproveitei para fazer um vídeo, por quê? Porque aqui, ó, é um plantio de goiaba. Ó. Aqui nós temos uma, uma goiabinha aqui, bem, bem grandinha já. Os passarinhos aqui, ó, já vieram aqui e já começaram a, a beliscar aqui, ó, a goiabinha. Gente, e aqui o, o dono aqui, o rapaz, falou que quando é o ano passado, ela estava menorzinha e estava quase morrendo. E ele escapou, como? Escapou aqui com gotejamento Ele fez um trabalho aqui, não sei de onde que ele tirou a ideia Vou mostrar a ideia para vocês, para se vocês quiserem fazer Isso é muito bom, economiza água e vai molhando devagarinho A gente ativou umas duas, três garrafas aqui ontem Para mostrar para vocês como é que funciona Eu vou virar aqui a câmera e eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui Esse sistema de gotejamento para salvar as plantas foi assim que ele salvou. No verãozão aqui, passa sete meses sem chover, às vezes Tava tá pequenininho, a raiz fininha ainda, e ele escapou essas goiabas assim. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, o sistema é esse aqui, ó. Pega assim uma garrafa pet, fura aqui dois buracos, um para respiro, fecha, põe água dentro, ó. Tá, tá cheia d'água, porque a garrafa tá suja, porque é a garrafa que tava feita do ano passado. Então, vai sujando. Então aqui, ó, Vem, vai molhando aqui, ó, o gotejamento. Você vê que aqui, se eu espremer aqui, ó, vai encher de água aqui a minha mão. E ela vai devagarinho, ó, eu coloquei ontem à tarde, ativei ontem à tarde e molhou aqui, ó. Olha só aqui, ó, tá molhadinho. Então isso aqui passa dois, três dias essa garrafa só para o gotejamento. Aqui de cima aqui, ó, temos aqui também aqui, ó, esse sistema. Ó, aqui nesse pezinho de árvore aqui que a gente fez, ó, a gente colocou esse aqui, a cordinha, a gente deitou mais a garrafa e saiu mais água. Durante a noite, ó, se você ver aqui, ó, vai gotejando. Então, isso aqui saiu mais. Ali, ó, a gente não organizou bem a garrafa, então saiu menos, olha. Mas mesmo assim, já vai molhando devagarinho, ó. Se você olhar aqui, ó, vamos pegar aqui bem, bem pertinho, ó. Você vai ver que tem uma gotinha dava aqui, ó. E, olha, vai, vai pingar agora. Olha, olha, vai, olha, vai pingando devagarinho que goteja aqui, ó. Tá vendo aqui a gotinha de água aqui, ó? Olha, Se você esperar um pouquinho, ó. É devagarinho que ela vai gotejando, aí A gotinha vai, vai, vai crescendo, ó. E essa aqui tá bem lentamente. Quer dizer, isso aqui, gente, é só pra manter vivo mesmo. Uma garrafinha dessa aqui, do jeito que tá bem devagarinha o gotejamento, ela vai passar aí uns dois dias aí pingando água. Tá bem lentamente, deixa eu ver... Olha, pingou, viu? Então é assim. Esse aqui ficou pingando devagarinho. Tem umas que pingam mais rápido, né? Olha só aqui, ó. No pé de mamão também aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui também ficou gotejando a noite todinho, ó. Você vê, molhou um pouco. Então isso aqui, gente, à noite você faz isso. E durante o dia também. Então aqui é uma maneira de você salvar aqui as plantas. Ali eu não coloquei. Ali já morreu ali as canas, né? Porque não tem água. E aqui, ele, como os pés estão grandes, estão resistindo. Mas se fosse novinho, também já, já, já tinha morrido. Aqui, ó. Temos mais um aqui. Aqui tá bastante molhado. Porque desceu mais água. Esse aqui foi o primeiro que eu coloquei. Pois então, minha gente. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Se a gente virar aqui, ó. Tá tudo seco. Ontem à noite tá nublado, né? Ontem à noite pingou um pouquinho de água no telhado. Deu uma librinha bem fininha. A gente pensou que ia chover. Se desse uma chuva aqui, seria muito bom para encher lá o tanque de pedra que eu estou fazendo no meu outro canal. Mas é assim, vamos aguardando. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Se caso vocês gostarem do canal, quiser deixar um like aí, quiser se inscrever, a gente agradece o canal crescer. E é isso aí, um forte abraço. Fui. Tchau, tchau.